Uau pessoal, é sobre isso que eu estava falando aqui no vídeo de ontem, a gente teve então um rompimento confirmado para o Bitcoin, agora que está buscando fazer um pivô de alta, para onde será que o Bitcoin pode ir aqui agora? Também vou falar sobre esse p que está formando o fundo duplo e o índice do dólar que está rompendo um triângulo de continuação de tendência para baixo pessoal, surpreendente mesmo, vou falar também aqui sobre o Ethereum no vídeo de hoje, que o pessoal pediu aí, também vou comentar sobre os pools de liquidação da BitMEX e também os hitmaps de liquidação da Binance para o Bitcoin. Então vamos lá, não se esqueça, se você gosta do conteúdo do canal, deixe aquele like para apoiar, é extremamente importante. Se você não está inscrito e não quer perder nenhuma novidade, análise sobre Bitcoin, se inscreve no canal, ative as notificações e participe também do grupo Telegram. Links aqui abaixo na descrição, a galera tá ligadaça aí no Bitcoin, no grupo pessoal. Então vamos lá. Estamos aqui querendo fazer esse pivô de alta para o Bitcoin extremamente interessante, pessoal. O Bitcoin segurou bem na região que eu falei para vocês ontem aqui. tá? Eu falei que essa região do VPVR aqui é extremamente importante. Aqui a gente tem um suporte bacana aqui né, de volume. Então o trade com stop... Bem aí, uh, fácil, tá galera? Fácil de se tomar stop aqui não seria algo uh, complicado. Estamos aqui agora querendo continuar, então, com chances grandes aqui de confirmar esse pivô de alta. Porque a gente tem também aqui agora o long short ratio caindo com o open interest aqui subindo, pessoal. Exatamente ali que eu mostrei para vocês ontem aqui, tá? Então, de novo acontecendo aqui o long short ratio caindo com o open interest aqui subindo nesse momento, tá pessoal? Então, extremamente... Uh, uh, interessante aqui para o Bitcoin, há é chances grandes de a gente fazer esse pivô aqui de alta. Então, para onde a gente pode ir com o Bitcoin, tá, pessoal? Então, primeira coisa aqui, ó, para vocês dar uma olhada quem está posicionado já, quem não está posicionado, tome muito cuidado aí, tá, para não começar a entrar afobação, porque é sempre assim: o preço começa a subir, a galera começa a querer entrar, e isso faz o preço aí acabar revertendo, tá? Então tome cuidado aí, quem não tá posicionado vai ter que aguardar, que agora eu não entraria nisso aqui, tá, pessoal? A gente teve ainda, obviamente, bastante liquidação aqui de. de... Bastante liquidação aqui de shorts também, bastante compra mercado, tá? Então eu não, não gosto de entrar aqui nisso aqui. Se a gente tiver uma, uma, uma possível retração aqui agora, a gente tem chances também de, de buscar a entrada, mas eu acho que agora, nesse momento, é, eu realmente não. não, não quem não está posicionado, tome cuidado aí, tá? Mas quem está posicionado aqui agora, né, tá numa, numa situação confortável. E pra mim, galera, o Bitcoin pode fazer isso aqui, ó, tá? Essa projeção Fibonacci desse último fundo. A gente pode até pegar dessa região aqui, tá? Que a gente foi de candle de uma hora. Uh, nessa projeção aqui, pessoal, esse pivôzinho de alto aqui, ó. Seria esse, essa projeção que levaria o Bitcoin para a região dos 20.200 dólares, primeiro alvo aqui, tá? A segundo alvo a região aqui próxima dos 20.400, terceiro alvo que deixa é mais difícil de querer, mas seria a região dos, próxima dos 21 mil dólares, tá bom? Também aqui, galera, a gente tem esse potencial pivô aqui ó, no diário, uh, vou mostrar para vocês aqui agora exatamente isso, a gente tem essa, esse pivôzinho que a gente pode fazer aqui também, ó. Né? obviamente considerando só os fechamentos de candle. Tá? Então, se esse pivô tomar forma aqui, a gente teria essa projeção aqui mais ou menos para o Bitcoin. Tá? Se a gente romper essa região aqui dos 20.300, o Bitcoin pode buscar então a região dos 21.600, 21.700 dólares aqui. Tá? Então, esses são os alvos que eu estou de olho para o Bitcoin. Lembrando que a gente tem resistência aqui também, do CPR mensal a região aqui dos, dos 20.500 dólares não vai ser tarefa fácil para passar e também a região aqui dos 22 galera obviamente nem tô projetando aqui mas seria um alvo aqui que Bitcoin uh, poderia buscar tá obviamente mas obviamente para isso ele tem que manter um suporte manter um suporte essa região dos 20.500 aqui tá galera acho que essas regiões aqui são pontos interessantes para vocês ficarem de olho né porque é, para mim são resistências aí fortes para o Bitcoin, tá? Então, de novo, tome cuidado se você não está posicionado, tá? Acho que uh, ontem foi o momento da entrada, eu avisei para vocês ontem que eu estava fechando os meus shorts, tá? Invertendo a mão para o long, foi exatamente o que eu fiz ontem, porque estava arriscado. É o momento que você tem que tomar a decisão de sair fora do jogo, estava realmente arriscado aí de ficar posicionado com, com esses shorts, porque a sp 500 está aí fazendo esse pivô, esse pivô não, esse fundo duplo aqui, tá, galera? Então estamos fazendo fundo, fundo duplo aqui para a sp SP500 Comentei para vocês ontem, chance grande disso aqui acontecer, tá? É... e tá acontecendo, tivemos rompimento, o rompimento aqui agora é confirmado, ó. Rompe, rompemos aqui, confirmamos o suporte. Estamos aqui fazendo agora subindo. Isso vai levar a SP500 provavelmente fazer, uh, buscar a região aqui próxima, aí, na minha opinião, dos 4 mil, uh, 4 mil aí, uh, quase 4 mil e pontos aqui, tá pessoal? 4 mil pontos pelo menos aqui para SP500, é o que eu estou imaginando. E o índice Dólar está aqui agora rompendo esse triângulo aqui para baixo, tá? Eu não imaginava isso aqui acontecer para o índice Dólar está fazendo esse rompimento e confirmando, inclusive, ó, ele rompeu. Foi pra cima testar de novo e confirmou e continuou a queda aqui, tá, galera? Isso aqui é um sinal interessante. É, na minha opinião, galera, não, não é que tem um, não temos um fundo aqui pro mercado, tá? Acho que isso não aconteceu. Pra um fundo pro mercado acontecer, eu quero ver, um, conforme eu falei pra vocês nos vídeos aqui do canal, falei sobre o, sobre o VIX, tá? Eu quero ver... Uh, o VIX aí explodindo para cima e não é o que aconteceu ainda, tá bom? Uh, quando isso acontecer eu vou avisar para vocês aqui, então fica ligado aqui no canal, se inscreve, tá? Muito importante você comentar aqui abaixo, se você não comentar, o YouTube não vai te avisar aqui dos meus vídeos, tá? Uh, participe também no canal de alertas do Telegram, que eu aviso ali sempre que eu posto vídeos novos, tá? Mas eu não acredito que tenha um fundo, uh, um fundo aqui pro o mercado, eu acredito que a gente tem um fundo, fundo local, né? buscamos aqui um fundo... É, a local para SP500, estou de olho aqui agora num topo, uh, topo descendente para SP500, pegando essa última pernada aqui, tá? Então a gente pode ver o, a SP500 buscar aqui essa região dos 4 mil pontos aqui, ó, antes de ter uma, é, uma um, um, fazer um fundo mais alto, tá? Que eu estou acreditando, a gente ter, fazer ainda esse pivô aqui, ó. Esse pivô aqui, uh, desculpa, esse pivô não, esse Dead Cat Bounce aqui, seria um pivô também, né? Uh, um Dead Cat Bounce aqui para SP500, tá galera? É o que eu tô acreditando mais, mas a gente tem ainda o um espaço para mover para cima aí e o Bitcoin pode buscar a liquidez que eu falei para vocês no vídeo de ontem, tá pessoal? Então essa, esse aqui é o cenário que a gente tem aqui agora. Né? Acho que é, tem que ficar atento aqui agora no curto prazo para pra isso, né, pessoal. O uh, Bitcoin está confirmando aqui agora, possivelmente vai buscar esses valores mais acima. Quem não assistiu também o vídeo do professor Edgar que ele postou ontem aqui no YouTube... Os níveis importantes de resistência e suporte, ó, Segurou exatamente nos nas suportes do, do, do professor Edgar aqui, ó. 19.090 dólares Bitcoin. Segurou exatamente aqui, pessoal, ó. Teve resistência nos 19.500, tá rompendo aqui agora. Possivelmente vai buscar aqui o patamar, ó, dos dos 20.000 dólares. Depois 20.400, 21 mil dólares. Bem interessante esse, esses níveis aqui de, de resistência e suporte do professor Edgar, tá? Vou deixar o link aqui em cima para quem não viu o vídeo de ontem, tá, galera? É... Então, antes de eu falar sobre a Ethereum aqui, vamos passar sobre os pools aqui de... Vamos falar sobre os indicadores aqui da Highblock, rapidamente passar para vocês aqui. Lembrando, pessoal, quem quiser aproveitar a promoção das corretoras, vou deixar o link aqui das principais corretoras que estão dando bônus aqui, tá? São corretores bem similares à forma de operar aqui a Bybit, Bitget Femex aqui, tá bom? Então, dá uma olhadinha nas corretoras aqui, cria sua conta, conheça elas aqui, acho que várias pessoas já conhecem a Bybit, tá? Bitget a BitCat é nova aqui, tá? Tô agora fiz os primeiros depósitos na, na BitCat. tô querendo conhecer essa corretora mais. Parece muito boa aí. Tive boas recomendações. Tá, E todas estão dando bônus excelentes aqui. Todas vão estar tá também valendo para poder entrar no grupo VIP que eu vou estar tá formando aqui no canal, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui ao longo do, das semanas aqui como é que vai funcionar esse grupo VIP. Mas quem for aqui e estiver apoiando meu canal, usando as corretoras que eu estou recomendando, vai poder é, participar aqui e acompanhar mais de perto comigo, tá, galera? Em vez de fazer um, um canal de um. um é, membros aqui do YouTube, eu quero fazer um grupo VIP aí, vai ser bem mais interessante, a gente vai participar aqui dentro do Discord, tá bom? Então, galera, vamos olhar aqui os, os, os, os hitmaps e publicação da, da BitMEX, uh, da, do, do Bitcoin, no caso aqui. Olhando a BitMEX aqui, vou puxar os valores, aqui não mudou nada, tá não tem nada aqui de novo, uh, praticamente a mesma coisa, então a região dos 20 mil dólares a gente tem aqui um, um um pool de liquidação nessa região, tá? Eu acho que vai ser uma região que a gente pode já realizar aqui para o Bitcoin, 20 mil dólares, quem está quem tá em operação de long, depois aqui a região dos 20 mil e até a região dos 20 mil dólares, tá? Eu pretendo fechar esses longs aqui, todos aqui praticamente nessa região dos 20 mil dólares, 21 mil dólares, tá pessoal? A não ser que uma, algo assim impressionante aconteça no mercado, eu vou estar tá, provavelmente fechando 100% desses longs aqui na região dos 20 mil dólares, conforme eu já avisei para vocês, tá? Porque a gente tem esses pools de liquidação aqui, né? Hitmaps de criação aqui da, do High Block aqui nessa região dos US 20 mil dólares. Tem liquidez aqui em cima para o Bitcoin buscar, tá bom? Eu falei para vocês nos últimos vídeos, dá uma assistida aqui. Eu não, vou, eu não vou comentar de novo sobre isso, tá? Mas vamos olhar aqui o 12 horas rapidamente. 12 horas é importante e de novo formando aqui ó, mais, mais hitmaps de criação nessa região dos US 15 mil dólares e 500, pessoal. Parece que o 15, 15.500 tá puxando aqui o Bitcoin, mas vamos dar um zoom aqui no curto prazo rapidamente, aqui, ó, formando liquidez. Nessa região aqui dos próximos dos 19.600, o Bitcoin já buscou, na verdade, tá? tem que até fazer um update disso aqui. Então já buscou, vamos fazer o update aqui juntos né para poder ficar atualizado aqui. então Porque eu fiz isso aqui há uma hora atrás e o Bitcoin já subiu para esse patamar. Ó, já pegou essa liquidez, olha só, foi lá pegou a liquidez, pessoal, mostrando aqui para vocês praticamente ao vivo isso acontecendo. né ah, Tem aqui também na região dos 19.900 tá? e está formando aqui abaixo na região dos 19.200 dólares, formou liquidez também aqui agora nessa região. Esse aqui é o 12 horas, e vamos passar aqui os 7 dias rapidamente também, só fazer um update aqui para vocês, acho que é legal, muita gente não tem infelizmente não tem acesso a essa ferramenta, eu gosto de colocar aqui no, no canal para vocês, olha só galera, muita liquidez formando aqui na região dos 8.500, também aqui nos 17.400 e de novo aqui nos 15.500, tá? mas temos aqui então 19.900 e também aqui na região dos 21.000 dólares formando... Para o Bitcoin e se esses pequenos continuasse essa subida aqui, a gente tem chance de buscar esses patamares aqui. Minha recomendação é ir realizando aos poucos, tá? Não deixe para realizar só nos 21 mil, porque pode ser que o Bitcoin nem chegue lá, tá? A situação do mercado ainda é, é problemática, tá, pessoal? Não, não tivemos uma inversão de tendência total aqui, longe disso. Eu acho que é só uma oportunidade que a gente tem aqui agora, é no curto prazo, para poder é, se posicionar, tá? E eu tô provavelmente, vou, vou inverter a mão de novo lá nos 21 mil dólares. Para shorts, tá, galera? E vamos falar então rapidamente sobre o Ethereum que o pessoal comentou aqui. Pra... Pessoal, sobre o Ethereum que eu tô vendo aqui agora, essa formação aqui, ó, desse, dessa bandeira de baixa, tá? Então, para mim, o Ethereum uh, já pode estar tá interessante começar a se posicionar com shorts aqui, sim, tá? Aos pouquinhos, mas eu acredito que uma região interessante que a gente buscar é realmente essa região aqui próxima dos, dos 1.420, 1.430 dólares aqui para o Ethereum, tá? É, aqui tá, até essa região aqui dos 1.470 dólares aqui para o Ethereum. A gente pode formar aqui, dá uma beliscada aqui em cima, né, como a gente aqui para baixo. Uh, tivemos um volume muito forte aqui também nessa região e o Ethereum também está fazendo aqui isso, ó, fazendo o aumento do Open Interest com a diminuição do, do Long Short Ratio, está tá confirmando essa subida aqui agora também, mas tivemos muita, muita compra mercado e muita liquidação. Tome cuidado para não pular aqui no Ethereum tá? e também... Conforme o pessoal falou aqui no grupo Telegram, só mostrando para vocês, no 4 horas a gente tem, tem minha divergência aqui bearish no RSI, tá? Então temos aqui formando essa divergência bearish RSI. Então esse é o um sinal que a gente também pode ter ficar atento aqui. Tá? O Ethereum vou estar interessado realmente em shorts, né? Mas um pouquinho mais acima, pessoal, tô postando aqui minhas ordens é, para ver se o Ethereum busca elas aí, tá? Mas acho que vale a pena entrando aos pouquinhos, não tem problema nenhum, tá? Só pode entrar pesado aí no Ethereum short nessa região, acho que ele tem espaço para subir aqui e formar esse canal aqui tá aí, fazer alguns, alguns sombra, algumas sombras aqui acima para o Ethereum, tá galera. Uh, o que tá me deixando aqui um pouquinho preocupado com o Bitcoin é realmente a dominância que tá caindo, tá galera. Isso aqui tá caindo, pode ser que o fato de entrar dinheiro no Ethereum aqui nesse momento tá, pode ser um, um motivo, tá. Mas aqui me deixa um pouquinho, um pouquinho preocupado com o Bitcoin. Mas tem grande chance sim do Bitcoin buscar esse patamar que eu comentei para vocês no vídeo de hoje. Tá, e qualquer novidade, eu volto aqui também aqui no YouTube, tá, galera? Mas no Telegram eu vou estar com vocês participando hoje aí. Fique e se inscreve no canal aí, tá? E também participe do canal de alertas, que eu vou estar avisando vocês de tudo que foi importante aqui em relação ao mercado, tá, galera? Então, basicamente, eu acho que falei isso, tudo que eu tinha que falar para vocês uh, hoje no vídeo, no vídeo de hoje. Então, deixa o like se você gostou aí e a gente se vê aí então, muito em breve. Um abraço.